Rapaziada, estamos é, dentro da salinha de novo, hein? Será que eu tô no mundo real agora, tio? Tiazinha, fala comigo aí, pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, estamos é, no mundo real, hein? Fora da, da cápsula banheirística ali? Ô, Chazinha, não vai abrir pra nós não? Oh, meu Deus, pera aí, é eu? Como assim? Rapaziada, tava sonhando, hein? Era só um sonho, Sebastião Tá tranquilo Pise fora da sua caminha Suja, mas você tá vivo, hein? Beleza, rapaziada Ó A tiazinha deixou até café pro Sebastião aqui Em um jornalzinho Tiazinha do bem Tranquilo Sebastião, vai querer pagar de gato? Não vai correr não, por quê, tio? Oi, fio, pera essa porta aí, tio O Sebastião acordou agora Não tá aguentando nem andar direito, ó É a verdade? Vamos de boa Acabou de tomar o café da mãezinha Vamos, tranquilo Nobody here at all? Paz, não tem ninguém aqui Ixi. Ai, que susto Peraí, não vale invadir meu quartinho não, né tio Vai tomar num caneco Rapaziada, é, antes de mais nada Vamos gastar aquela chavinha lá Antes que os caras explodem esse local Que nem mais armaria a gente vai ter Rapaziada, o gelzinho verde seria muito bom De último caso agora hein, tio, pera aí, vamos, vamos abrir do meio aqui Ó, oh, as do meio sempre tem coisa boa Mas que merda oh meu Deus, foi a pior coisa que eu já tirei na história, tio oh meu Deus do céu, quatro arpão Ai, ah, que porcaria Beleza Já que esse foi uma porcaria, o anterior Ou oh, esse aqui tem que ser bom, hein Gel verde, fala isso aqui Isso, é tio É tudo nosso Sete mil de gel verde Rapaziada, vamos lá sentar na cadeirinha e equipar o Sebastian Vá Beleza, rapaziada, é 28 mil, tem que dar pra comprar alguma coisinha legal, hein Rapaziada, é, deve ser uma das últimas mordomias Tem a aumentar a barra de saúde no máximo, mas é muito caro, 25 mil, tio Pra fazer o Sebastian correr mais, é 30 mil, tio É pouco dinheiro pra, pra comprar as pernas novas pra esse cara, meu Deus do céu 15 mil pra aumentar o nível da seringa Rapaziada, é, o jogo não dá seringa Vamos ter que equipar o que a gente usa sempre, que é nada mais ou nada menos que as armas Beleza, isso aqui é baratinho, milão, tio Cadência de tiro, caverninha não aumentou ainda VAP. 2 mil cadência de tiro? Vai, vai mais um, beleza. Capacidade no pente já é muito caro. Precisão. ou oh, a minha vesga. Deixa ela vesga ainda. Impacto crítico, tá muito caro. Rapaziada, escopreta 16 mil pra aumentar o dano da escopeta. Mais 20%. Curto. Vap. Rapaziada, vamos, vamos aumentar o nível dessa escopreta aqui, pelo amor de Deus. Sobrou só 10 mil, 10 mil hoje em dia você não compra mais nada aqui, tio. Rapaziada, impacto crítico da arminha. A gente sempre tem munição da Arminha. Vamos vamo aqui pra essa porcaria. Rapaziada, sobrou 4 centão do ramo. Tranquilo. Vamos diretamente pra esse Losing Your Mind. Losing your mind. Losing your mind. Ei tiozinho, tá Essa de boa? Rapaziada. Maneira... tiozinho tá, tá.. Ele que muda as dimensões aqui, hein? Esse cara é o pilantra da história, hein. Beleza, escopreta Riflinho. Vamos de boa de momento, vai. Hey, wait! Sala da cirurgia. Pera aí, tiozinho, pera que o Sebastião não corre, vai, vai devagar, tio, ó. Ele já ficou vermelho, hein? Será que ele abre a porta? Chega tempo? Local altamente sinistrão, tio. Beleza. Aperta o botão mágico aí. right, kid, where are you taking me? Rapaziada, onde é que esse maluquinho, hein? Beleza, chegamos, aqui, hein? Ó. Ei! Rapaziada, tá aprontando com o Sebastião, hein? Outro corredor gigante, tio. Aí você quebra o rio do Sebastião, tio. Mas eu vou esperar carregar esse negócio ali, pelo Essa amor de Deus. De... Vai lá, Sebastian. Vai lá, Sebastian. Peraí, tio. Oh, meu Deus, e aí? O jogo? Volta? Tem que se fazer com a própria pessoa que se merece se toma um decomento. Rapaz, é que tá sonhando? Que tava sonhando? Que tava sonhando? é muito possível isso, hein? É muito possível. Beleza. Beleza, um local... De destruição, assim como os anteriores. Mas tem uma casa gigante ali. É a Beacon, né? Oh, meu Deus. Capítulo 15. É lá que a gente encontra o Joseph. Rapaziada. A balada final, hein? Certeza. Chegamos no Beacon ali. Vamos sim... Oh, meu Deus. Tá alto aqui. Vamos simplesmente... Subir e desviar desses busão capotado. Oh, Sebastião, pelo amor de Deus, hein? Tiozinho, aguenta aí, hein? Vai ficar desaparecendo agora? Tranquilo, chegamos na entrada de novo. Voltamos a bico. Beleza, o Sebastião já, já tá acostumado com a cena do crime. Isso. Ó. Pois é, acho que é isso aqui mesmo, hein? Será que essa porta vai abrir aqui? Nope! É diretamente na recepção, tio, tem que ligar aqui, ó tem como pular aqui não, tio Ó, tá o de gel verde ali, escondido Me dê, babado. Oh, meu Deus, na, re... não, na recepção os caras escondem as paradas, tipo. ó Que que eu disse? Já, já carrega essa arminha aí, ô mano Sebastião? É o quê? Tranquilo, vamos continuar, onde é que era? Rapaziada, onde é que era a outra porta aberta tá lá? Não tô lembrado não Bom, aquela porta ali tem que abrir, tipo, é a única que tem. Claro que não. Rapaziada, não abre não, hein. É na recepção mesmo, tio, só pode. Né? Miserável. Segue, segue o sanguinho. Explodiu aqui, daí ele explodiu aqui. Aí chega na recepção. Ô, oh, beleza, olha a porta aqui. Beleza, corte sem nada. Entra. Caixinhas. De boa. Tem uma abertura aqui, hein? Ó. Beleza. Bate o elevador. Desce. Eu estou, eu estou sem saber onde é que eu estou. Viu? Rapaziada. Esse local que é. Antes de mais nada. Rapaziada, é, é bom dar uma antitetânica pra gente subir a vida lá em cima, hein? Beleza. Vom, vamos descer aqui de boa. Rapaziada, local... Altamente sinistrão, estamos então descendo cada vez mais. O negócio é fundo. O negócio é bem fundo. <tos> <tos> As portinhas de Pain. É Pode até cair aqui, Ju. Oh! Beleza, piscininha de sangue. Rapaziada, o, o Sebastião não trouxe roupa de piscina. Vamos continuar, ó. Bicou da porta. Voltamos. Você já, quem assistiu as primeiras gameplays vai lembrar do local super parecido com esse aqui, que com certeza deve ser. O tiozinho, ó. Beleza, é o mesmo local, a gente simplesmente tá voltando. É mesmo. Bica a porta. O Sebastião não abre, não, hein. só pra conferir aqui, ó, ó tem, tem item aqui ainda, hein, ó. Você sonha escapando, está perto. De que adianta sonhar se seu corpo permanece aqui imóvel? Rapaziada, é O cara tá querendo desiludir o caverninha? O caverninha tá de boa, vai continuar. Não desista, Sebastião. Ó. Tá cheio de munição aqui pra nós, tio, ó. Tô preparado pra sair fora. Beleza, a portinha final, hein, ó Cheio de cadeado, aí, o que acontece, o soco do Sebastian Não é forte, mas aí Quebra cadeado no soco, tio E bicuda a porta, num bicudo Rapaziada, pra bater no zumbi? Aí ele não consegue bater no zumbi Rapaziada, tem duas portas, hein Qual será que é? Será que essa aqui abre? Ô, oh, meu era pra abrir Era pra outro lugar Era pra ir pra lá primeiro, calma aí Rapaziada, aqui com certeza Continua o jogo Naquela outra porta aqui, com certeza. Peraí, peraí, jogo. Aqui deve ter item, tipo, Secreto. Vai lá e vê! Ah. Oh, Rapaziada, tem que ter algum itemzinho profissional aqui, hein? Local altamente desviado. O jogo. Peraí, peraí hein? você vai fazer o. Ó, ó. O que eu disse, tio? Ó, oh. homem, oh, meu. Deus. Duas balas? Você fez o vir aqui pra isso? Quebrar o cadeado no soco, correu um corredor que queimou o rio inteiro do Sebastião pra pegar duas balas. Bota na agulha pelo menos, Sebastião, Isso. Rapaziada, é, agora sim estamos preparados, hein? Rica. O vai pegar, meu filho. É agora, tio. Beleza. Rapaziada, escopeta tá na mão, hein Só em caso de suspeita de treta Rapaziada, aja a perna pra bico essas portas, hein, ó E aí, é Sebastião? Corre Rapaziada, pegaram o Lesley Vamos ver, é na torre do bico, tamo chegando lá, tio É chefão Quantos, quantos milhões de portos esses caras tem? 52 Rapaziada, é o bom dos elevador é que eles estão ligados pra onde que eles têm que ir, ó Você sobe Eles já estão ligados que você quer ir pra cima, ó Lá no topo Beleza, antes de mais nada, rapaziada ó, É bom comprar umas muniçãozinhas aqui, tipo, Ó, a vendinha do caverninha tem 7 tiros aqui, ó, ó sete, sete negocinho dá pra fazer duas especial Beleza, é, é isso que deu Já tem Já chegou? Pô, meu Deus, e aí? Eles têm uma porta aqui. Rapaziada, o Cabernet já tá perdido dez vezes, hein? Ixi! Quantos mil corredor? Ah! Um caminho de 150 mil. Ô, oh, Sebastião, pelo amor de Deus, a gente vai zerar esse jogo quando, tio? Oh meu Deus do céu! Tranquilo, pega o tamanho desse trocome de abacate. Beleza. Será que o Carminha, ele, ele cansa menos? Cansa nada, tipo, cansa a mesma coisa. Beleza. Sebastião, eu vou subir andando pra você aqui pra você não chorar, beleza? Ó. Tranquilo, voltamos a essa área aqui. Leslie. É agora. Rapaziada, ele não vai esperar, não? Ele tá levando o Sebastião em direção à treta final. Ó, aquela porta. Rapaziada, vai ter só que subir ali, hein? Vamos ver qual é que é. Beleza, me parece que o local não contém nem o um item. E o caverninha também não tá afim de ficar. Ah, tem uma ali, ó. Ô oh, tiozinho, pelo amor de Deus, vai correr pra nós aí. Vocês pegam o item aqui. Tranquilo. Agora a porta indicada pelo mano Leslie.